Ah, eu sempre vou pro lugar errado. Não ah! Eu tô ouvindo. Ai! Ai! Ai! Que susto ela né? Ai, tem um menino lá nadando ainda. Ah! Ah! ah! Sabia! Eu tinha esquecido que raiva, mas eu sabia. Ok, espero que eu não morra de novo, né? Porque meu trocado bugou e eu caí. O trocado tá ruim, gente. Essa música do capeta, gente. Ai, filha da. Eu consegui acertar. Ai, filha De novo, sai fora. Para com essa viagem. É sério, gente. Bom de Deus, hein? <risos> What <laughs>